E eu, que sou um frequentador inclusive da noite do DF, vejo a insegurança que os bares, que as atividades culturais, que as festas têm de contratar cantores, cantoras, bandas, apresentações culturais diversas, DJs para atuarem na cidade. Porque há uma perseguição enorme com base na lei de silêncio. Hoje, segundo a Codeplan, a economia criativa do DF emprega diretamente 40 mil pessoas. Além destes, a outros 10 mil empregados criativos no DF atuando fora da cadeia produtiva. São dezenas de milhares de famílias que vivem a partir da realização criativa. Vivem da cultura, do lazer, da alegria dos brasilienses, de gente, de todo o DF. Dezenas de milhares de famílias que mantêm a tradição artística da capital, que revelou Cássia Heller, revelou Renato Russo, Oswaldo Montenegro, Zélia Duca. Mantém a tradição da capital que nasce da criatividade brasileira, dos traços de Niemeyer e Lúcio Costa. É por tudo isso, é muito preocupante... Imaginar que toda essa nossa potência criativa esteja ameaçada por uma lei que já fechou muitos estabelecimentos no DF. Se os grandes eventos foram fechados, imagina outros eventos que não têm a oportunidade e a estrutura para poder fazer uma advocacy, né, na, na nos espaços da gestão pública do DF e nos órgãos. Então, é momento de discutir a lei do silêncio no Distrito Federal. É importante debater a situação dos produtores culturais e o fortalecimento da cultura no DF. Eu queria fazer essa denúncia e esse apelo para que nesse semestre essa casa possa reabrir o debate sobre esse tema.